Cinco formas criativas de se colocar um link clicável no seu perfil no Instagram. Olá, muito prazer! Se você ainda não me conhece, meu nome é Alexandre Tavares, eu sou consultor em Marketing Digital, e nesse vídeo eu vou te mostrar cinco dicas para você utilizar um link clicável dentro do seu perfil no Instagram. Colocar um link no feed, colocar um link nos stories, enfim, na bio, só que de uma forma muito mais criativa, para você poder chamar a atenção dos seus usuários, dos seus seguidores, e fazer muito mais conversões, muito mais vendas, como afiliado, como produtor, vendendo um serviço, enfim. Então, se você ainda não me segue, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, para você não perder mais nenhum vídeo novo que eu esteja postando aqui, beleza? Bom, então vamos lá para as cinco dicas para você poder utilizar links clicáveis, no seu perfil do Instagram. A primeira dica que todo mundo conhece é o link na bio, né? É muito fácil colocar o link na bio quando você preenche o seu cadastro lá da, na sua conta. Você pode colocar um link lá na sua bio, um link de afiliado, um link de, de WhatsApp, né? um link para um grupo no Telegram, para vender algum serviço, enfim. Você pode colocar um link clicável lá. Essa é a forma nativa que o um Insta um Instagram te oferece para colocar link lá no seu perfil. Mas não basta só você colocar o link na bio e deixar lá. Você precisa chamar a atenção das pessoas para clicar naquele link. E escrever lá na sua bio, olha, clique nesse link para receber um bônus, para receber um conteúdo exclusivo, é, para saber mais sobre alguma notícia, saber mais sobre o meu serviço, falar comigo, enfim. Você tem que, tem que chamar a atenção daquela pessoa para ela, incentivar ela a clicar naquele botãozinho lá da bio. Eu vou te compartilhar aqui no meu celular, estou com o meu celular aqui na mão, vou compartilhar o meu perfil. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue também lá, a Leta Vales Digital, tem o um QR Code aqui, caso você esteja vendo esse vídeo no notebook, só apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Lá eu posto um pouco mais do meu dia a dia, do meu trabalho, e a gente pode trocar uma ideia bacana por lá. Então vou te compartilhar agora a tela do meu celular, para te mostrar como é que o Instagram é, disponibiliza essas formas de colocar links no seu perfil, e como que eu utilizo essas estratégias dentro do meu perfil também no Instagram. Bom, então eu estou aqui no meu perfil do Instagram, tá? E a minha bio está assim, é, falo do, do que eu trabalho, né? sou gestor de tráfego, é, te ensino a vender na internet, tem mais de 3 mil alunos, sou consultor em marketing de vendas. E aqui, ó, aumente suas vendas online. Quer aprender comigo? A pessoa vai clicar no link da bio e vai ser redirecionada para os meus links que eu tenho disponíveis lá. Então, essa é a forma de você colocar um link na sua bio. Aqui eu coloquei um link para um site que eu tenho, né? um site com domínio pessoal, que é a segunda forma que eu vou te falar agora, tá? Esse link, né, você pode ver que é um layout personalizado. Como é que eu fiz isso? Eu utilizei a segunda forma, que é um plugin Elementor para utilizar em site do WordPress. Então, se você tem um domínio próprio, tem um site próprio e quer fazer esse tipo de layout aqui, ó, ele fica bem personalizado, eu botei um vídeo aqui em cima, coloquei botões também né, para alguns produtos que eu vendo, eventos e tal. É, botão também para o meu, meu canal do YouTube e para o meu blog. Então, você pode personalizar isso aqui utilizando o plugin Elementor, que é um plugin muito fácil de ser utilizado. Né? Tem versões gratuitas que você pode baixar ele. Então, o plugin Elementor te ajuda a fazer isso. Tá? Se você quiser que eu faça um vídeo explicando como fazer esse tipo de layout, é só deixar nos comentários desse vídeo. Alexandre, eu quero saber como trabalhar com Elementor para fazer essa bio. Então, isso aqui eu personalizei, eu botei meu logotipo, né? ficou bem a minha cara, bem da entidade visual do meu trabalho. Então, a segunda forma é essa, utilizar um domínio próprio com o plugin Elementor, para wordpress a terceira forma de você utilizar links no Instagram é utilizar o arroba do seu perfil na legenda tá então eu vou te mostrar aqui o que é que eu tenho feito então eu tô aqui no perfil do Instagram perfil secundário que eu tenho de um evento que a gente vai participar até te faço convite caso você queira participar também vai ser no dia 8 de outubro tá é só você essa aqui move é underline Niterói e lá tem mais informações para você então ele tem aqui ó esse perfil Aí você vai clicar aqui em qualquer um desse, dessa, dessas fotos aqui do perfil. Eu falo do conteúdo, né? Apresenta confirmada, tal, tá, palestrante. Aí aqui embaixo está aqui, ó, garanta seu ingresso. Clique aqui, aí tem uma mãozinha, o arroba do perfil, Move Niterói. Quando a pessoa clica nesse, nesse arroba, ela vai para a página inicial do perfil e ali ela vai clicar, achar o link na bio, né? E ela vai clicar, ó, garanta seu ingresso. Ela vai clicar no link e vai para a página de vendas de ingressos desse evento, tá? Então é o Encontro Move dia 8 de outubro, tá? Fica aqui meu convite para você. Né? Tem várias várias palestrantes falando de diversos temas e marketing digital. Então se você quiser ter a chance de me ver pessoalmente, falar comigo, tirar dúvida, vai nesse evento que vale muito a pena. A quarta forma de você utilizar um link criativo no seu Instagram é utilizar uma forma que a Hotmart está fazendo, tá? É utilizar o site linking.bio. Você vai entrar aqui no perfil da Hotmart no Instagram. Aí tem aqui embaixo, ó, o link deles. É né? link.bio barra Hotmart. Você vai clicar ali e você vai ver, ó, diversos botões, né? para vários conteúdos que a Hotmart tem. Então, tem os botões aqui. E embaixo, tá vendo essas imagens aqui, esses postzinhos? É, são links também. São imagens com link. Então, você pode colocar um link nessas imagens. Quando a pessoa for clicar numa imagem desse, desse no feed, né? Por exemplo, aqui, List Boss. Vou clicar aqui ele vai me levar para um conteúdo da Hotmart relacionado àquele conteúdo no post. Então aqui abriu um, um, um blog da Hotmart, um artigo de blog. Aqui, aqui eu abri um, um post da Hotmart, ele tem aqui o conteúdo deles, né? E no final eles fazem isso aqui, ó. leia mais no nosso, no nosso blog clicando no link da bio do Hotmart. Aquela estratégia que a gente falou, né? De colocar o arroba, ele vai clicar aqui no link da bio Hotmart, vai clicar e quando a pessoa clicar nesse link da bio ela vai ver todo o conteúdo da hotmart inclusive o post relacionado àquele conteúdo eu vou clicar aqui nesse post e vai me direcionar para o link lá do, do artigo no blog aqui eu já abriu o link do artigo no blog beleza então com essa estratégia você pode colocar links no seu feed nos conteúdos do seu feed isso é muito legal se você fazer algum algum conteúdo específico para um feed específico você pode colocar um link naquela foto utilizando o site linking.bio eu vou deixar aqui embaixo na descrição o site é só chegar lá, se cadastrar é bem tranquilo. E agora a quinta e última dica de como você colocar um link criativo no seu Instagram é utilizar os links nos stories, só que não é um link qualquer no story, é um link criativo, para que chame a atenção para a pessoa clicar naquele link por exemplo, no meu perfil eu tenho feito vários links desse, desse tipo, as pessoas ficam curiosas, Alexandre, como é que você fez esse tipo de link e eu não revelei para ninguém, e nesse vídeo eu vou te mostrar como é que eu tenho utilizado esse link lá no meu Instagram então aqui eu estou no meu perfil do Instagram, tá? você vê aqui em destaques, eu tenho vários destaques, ó, podcast, cursos, YouTube, né? tem vários destaques eu criei um destaque para cada conteúdo, né? Então, se eu quiser, por exemplo, vamos supor aqui cursos. Se você clicar aqui em cursos, você vai ver um destaque com stories que eu fiz, com o um botãozinho, clique no botão e compre aqui, um botão verde, né? Escrito compre aqui. Quando a pessoa clicar naquele botão, ela vai ser redirecionada para o meu link de afiliado que estou vendendo esse produto aí, ó, o, o tema Avenger para WordPress. Então, você vai clicar aqui, ó, clica aqui, ele vai abrir um link da Hotmart, ali, acessar o link. Você vai clicar e ele vai abrir o, a página de vendas minha como afiliado, tá? Então, você vai, a pessoa vai acessar aqui, vai comprar produto e eu recebo a comissão. Isso é sensacional. Outro link aqui, ó, Selflux, é o mesmo tipo de, de link. Eu botei um, um, um gifzinho né, da setinha pulando para cá, para incentivar, para estimular a pessoa a clicar nesse link. Então, ele é bem personalizado, porque tem um botão verde enorme. Compre aqui, a pessoa vai lá e vai clicar. Entendeu? Outra forma também que eu fiz. Foi aqui no em podcast. Eu tenho um podcast lá no Spotify. Quando a pessoa acessa aqui meus, meus, meus podcasts, tem aqui um, botão, um botãozinho, ó. Clique aqui e ouça. A pessoa vai clicar no botão né, e vai abrir o meu episódio do Spotify. Tá? Então é bem legal. É um botão personalizado para você colocar nos seus stories. Me segue no Instagram, Aletavares Digital, e me chama no direct perguntando assim Alexandre eu queria saber como é que faz aquele link personalizado que você ensinou no seu vídeo do YouTube Beleza então me segue no Instagram e me chama no Direct que eu vou te explicar exatamente como se faz esse link personalizado para chamar bastante atenção dos seus clientes e você conseguir aumentar muito as suas vendas como afiliado vendendo seu serviço enfim bom então se você gostou dessas cinco dicas deixe o seu like compartilha com seus amigos e se você quiser ter mais conteúdos como esse sobre Instagram, Vendas Online, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo, beleza? Te vejo no próximo vídeo, grande abraço, valeu!